Comida, eu sou a Thay e essa semana a gente vai começar nosso especial de Páscoa com o pé direito fazendo um ovo casca de brownie. Para fazer esse maravilhoso ovo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a massa do no nosso brownie. Para fazer a massa no nosso brownie, passo número 1: forno liga o forno a 180 graus pra aquecer. Passo número 2, preparar a assadeira. Aqui eu tenho a assadeira retangular. Que eu só cortei, muito mal cortado, um pedaço de papel manteiga e coloquei. Passo número 3, começar o passo efetivamente do brownie. Para isso, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes: 200 gramas de chocolate, uma xícara de açúcar, 100 gramas de manteiga, 3 ovos, meia xícara de chocolate em pó, uma xícara de farinha de trigo e uma pitada de sal. A gente vai pegar nosso chocolate, aqui eu tenho uma panela em banho-maria. Lembre-se sempre que para fazer o banho-maria, a gente não pode tocar, topar o fundo da assadeira. Na água. Eu vou colocar aqui meu chocolate para derreter. Gente, aqui eu tô usando chocolate meio amargo. Eu indico usar chocolate meio amargo, porque senão a massa vai ficar um pouquinho doce. Mas se vocês não quiserem, como eu sempre falo, casa de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês querem usar chocolate ao leite, usa chocolate ao leite. Se quiser usar chocolate amargo, usa chocolate amargo. o do you. Traduzindo para português, você faz você, você faz o que você quiser. Aqui eu vou botar junto com o chocolate a manteiga. E a gente vai só ficar de olho aqui nesse chocolate junto com essa manteiga até derreter. Agora que o nosso chocolate derreteu, a gente vai prosseguir com a massa. A primeira coisa, a gente vai colocar o açúcar. A gente coloca o açúcar nessa hora que é para ajudar a baixar a temperatura do chocolate para poder colocar os ovos depois. Enquanto eu vou aqui misturando meu açúcar, eu pergunto: você já se inscreveu no canal? O que, é que você está esperando? Se inscreve no meu canal, ajuda a gente a crescer. Lembra de sempre dar um joinha no vídeo quanto mais vocês dão joinha, mais eu sei que vocês estão gostando das receitas e também isso ajuda o vídeo a ser divulgado mais porque o algoritmo do YouTube vai entender que vocês gostaram então deixa seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho nas notificações porque aí vocês vão saber toda vez que a gente posta vídeo novo que é todo domingo vamos lá nosso chocolate aqui já deu esfriadinha nós vamos começar a colocar nossos ovos eu vou tirar esse daqui do caminho para não fazer desastre eu vou quebrar meus ovos aqui no bolzinho separado Coloca os ovos de um por um e vai misturando. E esse foi nosso último ovo. Vocês vão perceber que a medida que você for misturando os ovos, a massa vai começando a ficar mais pesada. E vai ganhando meio que uma viscosidade. Agora a gente vai colocar a nossa farinha de trigo. Aqui junto com a minha farinha de trigo eu tenho uma pitadinha de sal. Lembrando que aqui eu estou usando manteiga sem sal. Se você vai usando manteiga com sal, essa pitadinha de sal você pode dispensar. E eu vou colocar também aqui meu chocolate em pó. Aqui, gente, eu estou usando chocolate em pó, aquele que tem 50% de cacau. tá? Se vocês estiverem usando chocolate ao leite... Para fazer a massa do brownie. Tenta usar um cacau em pó aqui, porque aí vai balancear o açúcar do chocolate. Fica é a dica. E é só misturar. Hum. Essa sou eu. Você acompanha os vídeos? Você já sabe. Eu vou aqui trocar instrumento para ver se eu faço. Mesmo desastre. Pelo menos tento. E essa massa nosso brownie eu vou só colocar na assadeira e levar ao forno. Ah, gente, aqui eu tô usando uma assadeira retangular maior, porque eu quero que essa massa fique bem fininha, que é para poder fazer a casca do ovo. Então, use uma assadeira maior, não deixa o brownie alto, não, porque senão você não vai conseguir modelar a casca. Dar aqui uma sugestão de recheio para o nosso brownie. Para isso, a gente vai fazer um brigadeiro de caramelo. Muito, muito, muito bom esse brigadeiro. Para esse brigadeiro, a gente precisa de uma lata de leite moça, meia colher de manteiga, meia xícara de açúcar e meia caixinha de creme de leite. É muito simples. A gente vai primeiro derreter o açúcar e formar o caramelo. Para isso, eu só vou usar, botar o açúcar simples na panela e ir acompanhando ele, mexendo de vez em quando até ele derreter completamente. Formou o caramelo rapidinho. Joga o leite moça junto com a manteiga aqui na panela. Ele vai borbulhar. Ai. Esta receita, eu estou, assim, especialmente sujando tudo. Vocês perceberam? Não, que bom. Ai, gente. Gente, aqui ele borbulha um pouquinho, é normal. Então é bom usar uma panela que seja alta, grande e sempre, sempre, sempre, muito, muito, muito cuidado com o caramelo, porque é um negócio muito quente e muito perigoso. Aqui a gente vai só ir mexendo devagarzinho até dissolver todos os gruminhos que vão formando na hora que você bota o leite moça e depois a gente coloca o creme de leite. Agora que nosso açúcar já derreteu, na hora que você vê que ele está derretidinho, você vem e coloca o creme de leite. E agora é só mexer até dar aquele ponto de brigadeiro de colher. Agora que nosso brigadeiro chegou no ponto, a gente vai só transferir ele para um pratinho, cobrir com plástico filme em contato e deixar esfriando. Nosso brigadeiro aqui tá cobertinho, a gente vai deixar ele esfriando. Dá uma olhada no nosso brownie que também já deve ficar pronto. Deixou tudo esfriar e depois é só montar. E agora que nosso brownie tá frio, nosso recheio tá frio, a gente vai montar o nosso ovo. Aqui eu tenho uma forma de ovo de páscoa de 350 gramas. Essa é aquelas que tem um silicone e molda aqui. Mas a gente não vai usar esse lado, a gente vai usar esse lado só. A forma mais simples que você tiver em casa, pode ignorar essa marcação do meio, que a gente não vai precisar. A gente vai pegar a nossa forma colocar por cima do nosso brownie e vai tentar cortar nosso brownie um pouquinho maior do que a forma num formato mais oval vocês sabem de todo o meu talento artístico nenhum mas não se preocupem porque a massa de brownie ela é extremamente maleável então o que não for dando certo no meio do caminho a gente arruma Aí agora a gente vai soltar as bordinhas Gente, olha esse brownie. Soltou a sua massa do, do coisa, vira, que a gente quer que esse lado de cima fique do lado de fora. Então pega a massinha ah, e coloca ela dentro da forma. Ó, se quebrar não tem problema, a gente vai ajeitando. Gente, pode ir apertando um brownie dentro da forma, não tem problema, a massa do brownie ela é bem maleável mesmo. E os quebradinhos vocês vão só grudando com mais pedacinhos de massa. Com o nosso brownie moldado na forma, eu tenho aqui um potinho com 50 gramas de chocolate que eu só fiz derretendo micro-ondas. Aqui eu estou utilizando chocolate meio amargo. Mas o que acontece? Aqui eu estou utilizando chocolate sem temperar, porque eu não vou fazer isso aqui para vender. Se você for fazer isso para vender, é mais interessante temperar esse chocolate. Porque assim, na hora que ele for voltar para a temperatura ambiente, ele vai começando a amolecer. E aqui, aqui, tipo, a gente vai botar um recheio por cima e tudo mais. Mas assim, para vender, eu realmente indico que você tempera esse chocolate, porque assim você garante uma maior durabilidade e que ele não vai ficar amolecendo no meio do caminho. Eu vou só aqui colocar meu chocolatinho dentro do ovo. A gente vai ficar meio... Criar uma casquinha de chocolate dentro da casquinha de brownie. E espalhar com a colherzinha delicadamente. Gente, só pra lembrar, essa receita aqui eu fiz duas casquinhas, tá? Espalhado o chocolate aqui dentro, a gente vai levar a geladeira 10 minutinhos pra esse chocolate endurecer e a gente poder desenformar nosso ovo. Então esse nosso ovinho, depois de descansar 15 minutinhos na geladeira, gente, pra desenformar é simples. só É você com delicadeza virar a forma, ficar segurando ela com um pouquinho de altura em cima do prato, que aos poucos esse ovinho vai soltando e cai da forma bem, bem fácil. De verdade, só tem paciência e delicadeza. Agora eu coloquei meu recheio aqui e eu vou encher... Essa bandinha de recheio que é o nosso brigadeiro de caramelo, e fazer uma decoraçãozinha e mostrar pra vocês no final. E esses são nossos ovinhos depois que eles ficam prontos. Agora a gente vai o quê? Pra parte mais feliz, que é a parte em que eu como. Eu vou destruir essa beleza de ovo aqui. Temos ovo, chocolate, recheio. Gente, eu estou sem palavras De verdade, sério Só façam Essa receita é muito boa Esse ovo, esse recheio, tá tudo muito, muito, muito delicioso Ai meu Deus E é isso, essa foi a nossa receita de hoje Espero que vocês gostem, um beijo e até a próxima